Oi, pessoas! Eu sou Lívia Leite e esse é o Isso Não Cai na Prova. E hoje a gente vai falar, como diz no título, sobre cargos políticos. Isso não cai na prova. Oh, yeah! Por que eu decidi falar sobre isso? E eu gosto muito sempre de dizer por que, que eu decidi falar. Sempre não, mas comumente eu gosto de falar, né? Para que vocês entendam que os vídeos eles têm muito a ver com o que eu estou passando ou com quem eu estou convivendo. No momento, uh, como eu lido com adolescentes né? e nós estamos em período de eleição, comumente eles questionam por que, que na escola a gente não aprende sobre essas coisas. Mas como a gente não aprende na escola, eu acho que esse vídeo pode ser útil também para quem já saiu da escola. Afinal de contas, isso não cai na prova, mas é muito, mas muito mais útil do que muita coisa que a gente viu. Vamos combinar. A gente vai falar um pouquinho as diferenças entre as funções é, do Executivo e do Legislativo no nosso Estado. Né? Quando a gente fala de Estado, a gente está falando hoje desses três poderes, né? a gente está falando da divisão desses três poderes. No caso específico do Poder Judiciário, o Poder Judiciário ele não é eleito, né? então a gente não vai citar aqui quais são as funções do Poder Judiciário, mas, aliás, dentro do Poder Judiciário, as suas subdivisões, mas a função principal do Poder Judiciário é justamente a de fiscalizar o exercício dessas leis. Né? Temos o Poder Legislativo, que seria o de criar essas leis, né? de propor algumas leis, mas também, muitas vezes, de fiscalizar se o Executivo estaria fazendo, né? executando essas leis. Por exemplo, nós vamos ter eleições agora para presidente. E o presidente, ele é por voto majoritário. Né? Então, é importante, inclusive, saber disso. O voto majoritário não é a voto da maioria. É uma maioria, mas não é a maioria assim, plena. Tipo, ah, o maior, conseguiu o maior número, passou. Para ir para o segundo turno, é necessário ter uma maioria absoluta de votos. Ou seja, que o número do primeiro candidato, a soma né, de, de votos do primeiro candidato, possa ser maior do que a soma dos demais candidatos tirando brancos e nulos. Ou seja, você vai pegar todos, tira os brancos e nulos, e aí dentre esses que sobraram, o primeiro candidato precisa estar com o maior número de votos. Se ele não tiver com o maior número de votos, a gente precisa destinar a um segundo turno. Então assim, por que isso? Porque se você tem, vamos supor que o primeiro candidato tenha conseguido aí 30% dos votos, e aí significa que 70% da população não quer que aquele primeiro candidato esteja lá. E, portanto, ele não é a maioria, certo? E aí por isso é necessário esse segundo voto, esse segundo turno, né? Para que a gente possa ir só com dois candidatos e a partir desses dois candidatos a gente possa escolher é, um deles, somente um deles. E aí sim, né? Vai ser o maior número, o maior número de votos, porque você só tem dois candidatos. Bom. Ah, especificamente o caso do presidente é do vice-presidente, o vice-presidente faz tudo o que o presidente faz, caso ele saia. E é importante a gente deixar um detalhe que, recentemente, a gente percebeu que precisa falar. É que o vice-presidente tem que fazer exatamente o que o presidente propôs que iria fazer. Ele não pode, quando está no cargo, simplesmente mudar totalmente o plano daquilo que estava sendo feito ou que foi proposto pelo presidente ou presidenta. Por que isso? Por quê? Porque quando a gente votou, a gente escolheu um plano específico. E aí, como a gente escolhe um plano específico, quem está no poder não pode simplesmente mudar o plano de governo. Não é O plano de governo é do presidente ou da presidenta e o seu vice ou a sua vice. Bom, então o vice tem essa função né, de substituir presidente. Inclusive, eu estou aqui falando presidenta e tem muita gente que vai dizer que presidenta não existe, não existia o cargo, porque não existia mulheres nesses cargos. Tá? Então, no momento que existiu, você pode usar o nome presidenta, mas também pode usar presidente, sem problema algum. É, além disso, a gente tem também os cargos de senadores, de deputados federais, estaduais e também de vereadores, que talvez sejam que as, algumas pessoas ainda têm maior confusão sobre qual é a função. De uma maneira geral, eles compõem é, é, o Legislativo, né? é, mas eles têm responsabilidades um pouco diferentes, ou pelo menos hierarquicamente diferentes senadores e os deputados federais, eles são responsáveis também por criar leis, mas por avaliar, por exemplo, projetos de senadores, projetos de leis que são encaminhados pelo executivo. Então, se o presidente propor uma, propuser uma lei, né ele pode propor, ele não pode criar a lei, e assim enfim, ele não pode fazer isso, mas ele pode ter um projeto de lei, por isso que chama projeto de lei. E aí ele vai sim ser avaliado pelo Senado e alguns casos de julgamento, por exemplo, impeachment, que também são feitos pelo Senado. Os deputados federais, eles vão se preocupar com as leis especificamente a nível federal e os estaduais a nível estadual, mas eles também têm a função de fiscalizar, no caso dos federais, o presidente, e no caso dos estaduais, a governadores, certo? Vereadores estão a nível municipal, então também tem uma, uma idade, por exemplo, específica para cada um, qualquer pessoa pode se candidatar, né? para ser vereador, ou para ser vereadora, ou para ser do Senado. A única diferença é a questão da idade, mas hoje, dentro da democracia que nós vivemos, nós podemos nos candidatar, desde que sejamos cidadãos brasileiros, e além de cidadãos que tenhamos a idade adequada para cada um desses cargos especificamente. Como, por exemplo, para vereador você tem que ter mais de 18 anos, para presidente você tem que ter mais de 35. Então, tem esses detalhes ainda que, são, que às vezes as pessoas não conhecem, né? mas que... Não são detalhes tão importantes. Se você fosse candidatar, você vai saber, porque você vai ter que se filiar a um partido político, você não pode se candidatar sozinho, então você vai acabar sabendo dessa informação. Eu acho que a informação mais importante é a gente saber por que, que a gente está votando nessas pessoas, né? o que, que a gente está buscando. E aí, aí você consegue decidir se você quer, de repente, um presidente de um partido, se é mais importante você votar em deputados federais que sejam do mesmo partido para, afinal de contas, facilitar a passagem de alguns projetos ou de partidos diferentes, é importante que tenha todos, né? mas a gente não pode votar em um monte. Mas assim, é importante que tenha essa pluralidade principalmente entre os deputados federais e estaduais, porque eles vão também votar as leis. Então é importante que tenha esses que, que não são a favor, né? que são a oposição, para que possam avaliar mais criteriosamente, e aqueles que são a favor para conseguir também passar os projetos. É importante ter essa representatividade. Então, assim, isso é importante para a gente pensar em quem a gente vai votar e lembrar sempre que eleição não se faz no único domingo, né? A gente não vai só lá votar e simplesmente perde o valor, como a maioria de nós pensa. A gente tem quatro anos para pensar e observar a história desse candidato que a gente está tá, propo, tá se propondo a estar lá naquele cargo, avaliar o que ele, que ele tem feito, o que não tem feito, se fez de verdade o que deveria fazer, descobrir qual é a sua real função, que é propor lei, por exemplo, e não ficar só negando lei, porque você tem que criar as coisas e não ficar só reclamando e dizendo não, não, não não é função deles, é... e observar, observar para aí a gente poder decidir, observar o histórico dos partidos, se essa pessoa mudou muito de partido. afinal de contas o partido é para representar o que essas pessoas acreditam, mas muitas vezes não é assim que acontece. Então tudo isso precisa ser observado por nós. É um trabalho difícil? Sim, é um trabalho difícil, mas é quatro anos aí para você ir criando esses sua... esse seus candidatos, né? você observando quem serão os seus futuros candidatos. Né? Não é uma coisa que você faz da noite para o dia, não. Cidadania não é uma coisa que você faz da noite para o dia. Cidadania é uma coisa que a gente faz diariamente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você acha que a gente tem que falar um pouquinho mais sobre o assunto, se você ficou confuso com algo que eu falei aqui, você comenta ou me procura, enfim, procura o um meio da gente se comunicar e diz aí o que é que você acha. Se você quer mais informações sobre isso, eu sempre vou deixar ou aqui no link, se for no dia que eu for postar, ou eu vou deixando lá no Facebook de textos que não são textos meus. Se você não está no Facebook. Facebook do Isso Não Cai Na Prova. É só assim. Isso Não Cai Na Prova. Facebook Isso Não Cai Na Prova. Instagram, muito fácil. Isso Não Cai Na Prova no YouTube. E lá no Facebook eu sempre deixo textos que não escrevi, mas que peguei de base ou que tem a ver com o conteúdo é, dos vídeos que eu tô postando aqui. Então me cobrem pra eu colocar lá caso vocês queiram mais também. Vejo pessoas, boa semana pra vocês e até quarta-feira que vem. Tchau! Isso Não Cai Na Prova Oh yeah!